Olá, seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez à disciplina Educação, Cultura Digital e Sociedade. Eu sou a professora Miriam Brum Argoelho e conjuntamente com a professora Célia Regina de Carvalho, sou responsável pela condução dessa disciplina. Nessa aula de hoje, nós iremos abordar a nossa trilha de aprendizagem relativa ao módulo 1. Então, nós definimos como uma temática inicial para ser discutida no contexto dessa aula, os conceitos de cultura, cultura digital e educação. Nós temos como objetivo dessa aula, identificar as relações entre os conceitos de cultura e cultura digital, pensando na evolução das tecnologias digitais, da informação e da comunicação e da sociedade da informação. Para tanto, nós organizamos e distribuímos o material selecionado de estudo em duas unidades. A primeira delas está intitulada as relações entre a cultura e a cultura digital, assim como a cibercultura. E na unidade 2, nós vamos discutir as competências e habilidades digitais para a docência no século XXI e a formação de professores nós vamos é, focar a nossa a condução das, dos nossos estudos, das nossas leituras na problematização da relação né, dos sujeitos nesse contexto, com as novas tecnologias, nesse contexto da sociedade digital, entendendo cada um desses conceitos e fazendo uma apropriação dessas discussões trazendo para o contexto da educação, trazendo para o contexto da formação de professores. Então vamos lá. Nós selecionamos, dentro da unidade 1, do módulo 1, dois textos, que são os dois textos de leitura obrigatória do nosso material. O primeiro deles é Cultura Digital e Educação, uma leitura dos estudos culturais sobre os desafios da contemporaneidade. Esse é um artigo científico bastante atual e relevante, que nos traz uma discussão e uma conceitualização desses conceitos que a gente tem abordado e que nos ajudam a compreender essas dinâmicas estabelecidas no contexto da cultura digital. Nós iremos também é, abordar o texto da professora Vani Kensky, intitulado Dicionário Crítico de Educação e Tecnologias e de Educação à Distância. Além desses dois textos, nós selecionamos lá no, no ambiente virtual de aprendizagem, os textos de apoio e vídeos que auxiliarão na compreensão de todos esses conceitos e nas discussões que nós faremos ao longo desse módulo. Então, aqui, na nossa unidade 1, um, pensando no primeiro texto, né, o Cultura Digital e Educação, uma leitura dos estudos culturais sobre os desafios da contemporaneidade, que nós temos a professora Bruna e a professora Magda conversando com a gente sobre esses conceitos e sobre essas temáticas, nós começamos falando da questão do ciberespaço. Ciberespaço é um termo que foi cunhado por Pierre Lévy é, e que ele faz uma menção ao ciberespaço como um ambiente de redes distribuídas, ou seja, um ambiente que é construído a partir da internet ele surge a partir da internet se organiza por redes nessas né? redes são distribuídas por diferentes locais diferentes espaços em todo o globo é que estabelece múltiplas conexões portanto nós estamos ligados simultaneamente a diferentes espaços e lugares né com pontos e nós que que nos conectam em espaços diferentes em todo o globo terrestre que estabelecem múltiplas conexões, não só essas conexões que estão estabelecidas por meio dessas redes, mas conexões também daquilo que se convencionou chamar de inteligência coletiva, porque dentro desse ciberespaço criou-se algo ou produziu-se algo que é chamado de cibercultura. Então, tudo aquilo que é produzido dentro desse contexto a partir dessas redes... É, é chamado de cultura digital, está produzido dentro desse ambiente, que é um ambiente diferente daquele que é o ambiente analógico, o ambiente que é desprovido de internet ou de redes sociais. É, aqui nós temos, então, esses elementos que são elementos cruciais que definem tanto o ciberespaço quanto a cibercultura, que é a utilização dessas redes, elas... Inicialmente eram analógicas, hoje são digitais. É, elas estão espalhadas ao longo de, né, de todo o globo terrestre, fazendo conexões instantâneas com distribuição de material e de conteúdo simultaneamente para diferentes lugares e espaços. A Tudo isso que é produzido, então, nós chamamos de inteligência coletiva, e dentro desse espaço circulam pessoas, circulam empresas, instituições e são estabelecidas relações de pesquisas, de estudos, de comércio, socialização, lazer, consumo, ou seja, a nossa vida como um todo hoje funciona dentro desse ciberespaço. Porque quem de nós não possui um, um banco um, com uma conta online em que a gente realiza compras pagando por meio de cartão digital, por meio de PIX, nós dificilmente utilizamos o dinheiro em espécie. Portanto, isso para exemplificar que a relação que se estabeleceu dentro desse ambiente né, do ciberespaço, ele chegou até nós, e, to, e nós fomos afetados né, por toda essa dinâmica, e hoje vivemos essa dinâmica. Portanto, nós fomos afetados dentro da relação da nossa cultura, né? A, a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros, que nós fazemos transações, ela foi modificada por meio do digital. As autoras, elas nos falam de transformações, né? São termos importantes que elas vão nos chamando a atenção para pensarmos, né? As transformações que aconteceram, esse exemplo que eu acabei de dar, né? Da forma como nós lidamos com as transações bancárias, com o nosso dinheiro... É um aspecto importante que a gente pode constatar de uma transformação radical que aconteceu e que ainda está acontecendo, né? Os hibridismos, ou seja, a conjugação de algo que acontece de forma presencial e de forma é, virtual ou à distância, portanto, a conjugação de modos diferentes de interação e de comunicação estão presentes também dentro dessa cultura digital, dessa super, ciber, cibercultura. As práticas culturais, aquilo que nós costumamos fazer. Um outro exemplo que boa parte de vocês é, já deve ter utilizado são os aplicativos né, para várias finalidades. Hoje, se nós queremos aprender uma determinada receita, se nós queremos estabelecer um contato, nós temos aplicativos para quase tudo. Né? E nós temos as redes sociais também, que nos permitem é, estabelecer diferentes formas de interação e de comunicação. Né? Então, esse é um outro aspecto presente dentro desse conceito da cibercultura. E os impactos que estão presentes nas outras esferas, não só né, nesse espaço em que, das nossas relações comunicacionais, mas também no aspecto econômico, né? quando a gente vai falar do banco digital, quando a gente vai falar desse dinheiro eletrônico... É, quando a gente vai falar das compras, compras virtuais, hoje é muito comum nós comprarmos pela internet, né? nós aprendemos a entender o tamanho da, da peça que eu quero comprar, o tamanho da roupa, o tamanho do calçado, como é que isso é colocado, disponibilizado lá, como é que eu é, analiso se isso serve para mim ou não. Então, nós vamos estabelecendo dinâmicas de compreensão e de adaptação a esse contexto, e aí nós vamos também entrando nessas outras esferas. A esfera política também é fortemente afetada por essa dinâmica, nós temos, além né de todo o processo eleitoral, de todo o processo de condução é, de campanhas políticas, nós temos hoje também a, o funcionamento do governo, que boa parte acontece... De forma digital, de forma eletrônica, né? Os serviços, por exemplo, a gente vai tirar uma carteira de, de motorista, né? Vai fazer a nossa habilitação. Ela hoje já não é entregue impressa, ela já é um documento digital, um documento eletrônico. A mesma coisa, a, o, o registro do veículo, né? E assim como é, outros documentos, certidões, CPF, então vários documentos que nós utilizamos e que são parte da, da nossa vida como cidadãos, né, é, tem sido modificada também dentro desses contextos, né, políticos e sociais. E tudo isso, né, então todas essas dinâmicas ou essas experiências, elas acabam sendo mediadas ou pela própria tecnologia, na maior parte das vezes nós interagimos com algum aplicativo, com algum servidor, com... É, algum portal que vai nos ajudar né, a acessar aquele objetivo, aquele serviço, aquele produto, ou é, mediada por alguém que nos ajuda a entender, a compreender e a nos movimentar dentro dessa tecnologia. Então, a mediação, né, experiências mediadas fazem parte dessa realidade. E recontextualização. Né? Nós hoje conseguimos pensar lógicas diferentes em que a gente não, não precisa mais estar ao mesmo tempo, no mesmo espaço, fazendo a mesma coisa. E um sinal disso, uma amostra disso, é essa aula, por exemplo. Provavelmente você, aluno, aluna, vai assisti-lo num momento completamente diferente, posterior ao momento que eu estou gravando. né Porque não necessariamente nós estaremos no mesmo lugar, no mesmo espaço, ao mesmo tempo, fazendo a mesma coisa, ou seja, estudando e discutindo essa temática aqui. Então, todas, né, todos esses aspectos, eles compõem, né, são elementos que compõem o conceito de cultura, cultura digital e, e supercultura, e que são necessários que a gente compreenda para que a gente possa, então, é, transitar né, por todas essas, essas novas temáticas, essas novas dinâmicas e compreender como é que elas chegam para nós, tanto na nossa vida social como dentro do contexto da escola, que eu acho que aqui é o ponto que a gente precisa pensar com mais cuidado, é onde nós vamos atuar profissionalmente. Né? Então, já havia é, referido né, o Pierre Lévy, que cunhou o termo lá em 1999, o termo cibercultura, ciberespaço, e a partir disso, né, principalmente... É, discutindo a dinâmica de convergência das tecnologias digitais de informação e comunicação, nos forçam, nos encaminham a ter novos modos de pensar, novos modos de agir, novos modos de produzir, novos modos de estudar, de aprender, de ensinar, enfim, nós somos completamente imersos dentro desse contexto da cultura digital e somos convidados a compreender como... Tudo isso nos afeta e como a escola tem se preparado para lidar com esse aluno que é um aluno que vem já, né, desde de, de muito novo, desde muito pequeno, imerso também dentro desse, desse contexto da cultura digital e a escola como é que ela tem se adaptado, se estruturado para lidar com essas novidades, né, com esse novo. Na unidade dois do módulo 1. Um, nós iremos trabalhar com a temática da evolução das tecnologias da informação e comunicação e o surgimento da sociedade de informação. Para discutir conosco essas temáticas, nós separamos aqui um artigo do César Cole e do Carlos Monero que é intitulado Educação e Aprendizagem no século 21 Psicologia da Educação Virtual aprender e ensinar com as tecnologias da informação e da comunicação e um outro artigo da Maria Tereza Freitas intitulado letramento digital e formação de professores Então nessa unidade nós vamos nos debruçar mais para essa questão de como essas tecnologias e a evolução e modificação delas tem sido contemplado no processo de formação de professores, ou mesmo nas suas práticas no contexto da sala de aula. É, mas nós não podemos pensar, ou não queremos, e os autores nos provocam a isso, para a gente não pensar a escola como um espaço que é completamente apartado da sociedade, né, da, da nossa vida de uma maneira geral, para que a gente possa entender, então, né, tantas lacunas e os problemas que nós temos é, numa, né, é, atualmente para a gente enfrentar e para a gente adaptar, mas também para a gente perceber né, que dentro de uma evolução histórica, talvez dentro da escola, nesse espaço, a gente não tenha evoluído tanto quanto nos espaços fora da escola. Né? E é importante, para, é importante para a nossa compreensão dessa dinâmica, né, do que é a escola, do que é a educação formal, de como é que ela se organiza e como é que ela evolui, e todo o processo que acontece fora dela, né, e é importante que a gente compreenda isso na construção das nossas práticas também. Então, é, a gente começa lá com, com o texto do Cole que é, vai nos dizer da internet, né, então ele vem colocando para a gente, a internet é um artefato tecnológico, né, então, assim, a gente vai pensar nisso, a gente pode chamar de ferramenta. né? Quando a gente vai pensar num artefato, alguns autores nos dizem, bom, um artefato pode ser algo que, é um, que nos serve como uma ferramenta. Mas um artefato também pode ser mais do que uma simples ferramenta. Pode ser algo que promove né, algumas relações, algumas interações, e que, então, deixam de ser unicamente uma ferramenta e passam a ser parte dessa cultura. Então, César como ele nos provoca a pensar, a internet não é apenas uma ferramenta de comunicação, de busca, de utilização de aplicativos. A internet, ela permite interações, ela permite produção de conhecimento, ela permite estabelecimento, né, de aquilo que a gente viu lá nos, nos textos anteriores na unidade 1, de algo que a gente vai chamar de uma inteligência coletiva, uma inteligência virtual. Dentro desse espaço, então, da internet, não, não habita só uma, um, algo tecnológico, algo que tem uma estrutura física, material, ainda que não necessariamente da forma como que a gente veja e pegue, né? porque tudo na internet está é, colocado de uma forma, em códigos que a gente não consegue pegar, a gente não consegue ver. Mas... Não é somente isso, não é somente essa tecnologia ou essa ferramenta, são relações, são ligações, são conexões que se estabelecem ali e que é, ultrapassam né, essa ideia de uma ferramenta, de algo que vai nos fornecer um serviço. Então, olhando para isso, a gente pode começar então, a entender um pouco mais né, essa ideia de uma sociedade da informação de uma de uma cultura de informação de comunicação porque aquilo que que se dá ali tá cheio de vida cheio de, de, de coisas complexas que se modificam né que se afetam e aí vão produzindo também e refletindo nas relações né nas relações sociais nas formas como a gente se comunica, como a gente se apropria desses espaços, como a gente atua dentro desses espaços. E aí, então, pensando na escola, vai também é, interferir na forma como a gente aprende, na forma como a gente ensina, na forma como a gente vai fazer educação. Né? Então, é, num primeiro ponto, termos né, esse conceito presente de que a internet é mais do que uma ferramenta de comunicação, né? Ela é um instrumento, a gente poderia chamar de um instrumento de transformação, de modificação, de um espaço, de relações sociais, de formas de ensinar e de aprender. É, dentro dessa mesma unidade 2, a gente tem o texto da Maria Tereza, que é intitulado Letramento Digital e Formação de Professores, em que ela vai discorrer sobre como a, a presença das tecnologias né, exigem também que nós pensemos na necessidade de entender e de aprender num processo de letramento, mas também de alfabetização digital, é, de como é que nós trabalhamos, como é que nós existimos nesse contexto, né? tanto professores quanto alunos, mas principalmente pensando na perspectiva da formação do professor. Então, ela vai nos trazer né, o termo do letramento digital, que é discutido também amplamente no, no termo da, na, na área da, das tecnologias, nas tecnologias digitais de informação e comunicação, tecnologias educacionais, a necessidade de é, apropriação, né, tanto da tecnologia em si, aprender a lidar com uma nova tecnologia, saber usar, é, como também trabalhar ensinar e aprender por meio dessa tecnologia e a autora ela nos provoca a pensar né que dentro de, da nossa realidade de formação de professores nós temos aí alguns avanços é indiscutível a gente precisa entender também que tudo isso é muito recente né nós falarmos de tecnologias de internet dessa rede conectada parece que há muito tempo né que a gente vive nisso desde sempre mas a grande verdade é que tudo isso de certa forma é muito recente e vem impactar tanto o processo de formação de professores como o funcionamento da escola de uma forma muito grande porque é isso que a gente está vivendo aqui e fora né nos nossos contextos sociais então a escola a educação é impactada diretamente por esses processos e muitas vezes a forma de organização tanto da escola quanto da formação de professores, a modernização, a atualização não é tão rápida quanto a evolução da própria tecnologia. Esse descompasso, ele acaba trazendo né, alguns problemas que nós enfrentamos hoje, né, de, de pensar que, inclusive, construir né, um referencial de competências necessárias para que se use uma tecnologia, para que se saiba é, produzir algo utilizando uma tecnologia digital para que se saiba é, aprender e também ensinar por meio dessa tecnologia. É, e Pensar nessas competências né, é importante para nós na formação de professores porque não, também não basta que a gente insira uma série de tecnologias no nosso contexto de sala de aula, no nosso contexto de formação de professores, como algo produtivista, como algo que está alinhado aos mais evoluídos objetivos né? de, de ranking ou, enfim, daquilo que for, mas sem uma apropriação crítica da utilização dessa tecnologia. Né? Para que finalidade? Por que vai ter que ser feita com essa tecnologia digital? E não porque com, com aquele material que era utilizado antes, um né? material analógico. Quais as vantagens? Por que, que isso funciona melhor ou estrategicamente pode ser positivo para o nosso processo? Né? Toda essa dinâmica de multiplicidade que as tecnologias digitais nos apresentam também. Né? Múltiplos formatos, computador, internet, smartphone, é, salas de tecnologias, espaço makers, enfim. É uma diversidade muito grande de recursos, de tecnologias e nós precisamos... É, nos atualizar e também atualizar esses espaços e essas dinâmicas é, para que a gente possa acompanhar o processo de evolução dessas tecnologias também. Então, é, nesse módulo, a gente teve né, a intenção de trazer essas discussões no sentido de provocar mesmo, né, de é, sair da zona de conforto a respeito daquilo que nós já temos de compreensão de tecnologia, para pensar né? se nós compreendemos o que é a cultura digital, se compreendemos como é que ela nos impacta, como essas tecnologias fazem parte da nossa vida e por que, que elas devem fazer parte da escola também. Então, vocês podem se aprofundar nas leituras e nos estudos no nosso material no AVA, e em breve a gente se encontra novamente para aprofundar nossas, nossas discussões num próximo vídeo. Obrigada e até lá.